Por que, que o senhor não tá murcho? O senhor ainda tá bem recheado, olha. olha. É, é que eu não sei onde ele está. Não se diz não ser. Mas então como é que a gente fala? Não sei. Ah, se não sabe por que fica corrigindo os outros. Rebolando assim nem parece um homem. E sim, eu tô, tô brincando de cachorro. Uau, uau, uau, uau, uau. Não conhece a batida rancheira? Com limão e vodka? Tô falando de música. Tá bom, mas não se guite. Parece a dona... Parece a... A, a, a Dona Clotilde fez chapéu. Oh, agora, quem poderá me ajudar? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia? Siga meus bons? Sim, mas como nós não ensaiamos, não é? Tá, se quiser, nós ensaiamos. O quê? Ensaiar o... o beijo? Claro. Então tá bom. Beijo. Eu vou beijar. Ai. Eu vou beijar. Ai, beija. Eu vou beijar. Ai, beija. Eu já contei como a inocente branca de neve escapou das garras da cruel rainha. Não contavam com minha astúcia?